Opa, seja muito bem-vindo aqui ao canal uh, e nesse vídeo eu vou te listar nove lições que eu aprendi com o livro Segredos da Mente Milionária esse Toste! livro que realmente mudou minha vida, mudou meu mindset e para melhor, para intensificar uh, meus ganhos pela internet intensificar meus projetos, uh, seja eles profissionais, seja minha vida social, melhorar ainda mais vamos ver a primeira lição que, que eu aprendi com esse livro esse livro que é realmente fantástico uh, vamos colocar aqui a primeira lição só depende de você querer ser rico ou seja não, ninguém vai fazer por ti ninguém vai fazer não vai cair do céu tu não vai esperar cair do céu tu tem que pegar e tem que se mover tu tem que pegar e fazer realmente e não deixar as coisas para para amanhã a segunda lição que eu aprendi mantenha o foco nas oportunidades, ou seja, cada oportunidade, cada insight, pensamento, ideia que tu tiver na tua cabeça tu tem que manter o foco naquelas oportunidades que realmente vão valer a pena ou seja, Pá, eu tive uma ideia de criar um aplicativo, anota no papel, vai lá e começa a executar já começa, compra um curso da Udemy ali de 25 pila começa a aprender como é que se faz uh, tem uma ideia de negócio de montar um negócio de frango assado, não sei o que, pesquisa nome de de preço de máquina, pesquisa o aluguel, pesquisa se tem concorrência na tua volta e vai executando, vai fazendo, conforme tu vai colocando em prática. A terceira lição, busca aprender algo novo todo dia. Essa lição é simplesmente enriquecedora, porque depois que eu aprendi ela, eu comecei a absorver muito mais coisa e executar na prática, porque uma das li, dessas lições que Bill Gates, Elon Musk, Uh, Warren Buffett, Jeff Bezos, todos esses caras foda, eles pegam e todo dia, uma hora do dia deles, eles aprendem algo novo. Seja uh, programação, seja escrever um livro, seja criar um aplicativo, criar um negócio online, criar um site, uh, editar um vídeo, qualquer coisa. Tu tem que dedicar uma hora do teu dia para aprender algo novo, isso é muito importante e vai te levar do ponto A para o ponto B. A quarta lição, vamos botar aqui, a quarta lição é você se compromete a correr atrás do seu propósito, ou seja, qual é o teu propósito de vida, por que, que tu acorda cedo todos os dias, por que, que tu faz o que tu faz, todo dia tu tem que ter um propósito bem definido, sabe? aquilo ali que vai ser o teu principal motivador, aquilo ali vai ser a tua recompensa no final do arco íris o teu pote de ouro, então, vamos para a quinta lição agora, é, você pensa grande, ou seja, tem que pensar grande, tem que ser ambicioso pra caramba Tu não pode ficar na mesmice, não pode ficar em pensamentos medíocres ah, eu vou conseguir só isso, não, pensa a longo prazo não faz que nem todo brasileiro, pensa sempre no salário no final do mês pensa que nem um, um americano, por exemplo, ah, quanto é que eu vou fazer anualmente eu vou fazer 100 mil, 200 mil, 300 mil reais pensa assim, quanto mais tu ser ambicioso nos seus objetivos e tu tá comprometido com aquilo todos os dias da tua vida Os resultados vão vir, pode ter certeza A sexta lição Esse livro é muito foda, galera Vocês vão curtir pra caramba é, Você só é bem remunerado dependendo dos seus resultados Ou seja Tem uma parte do livro que ele fala mais ou menos assim uh, Que as pessoas elas ficam muito acomodadas E com, com um emprego comum Um emprego de carteira assinada como CLT, e sempre tem aquele salário fixo no final do mês, sempre tem aquela base. Só que aí que tá, quando o cara trabalha muito mais do que os outros, ele vai estar tá recebendo a mesma coisa, entendeu? Ou seja, não adianta de nada o teu esforço. Agora, se tu se esforça, se tu trabalha todos os dias, se tu se dedica no teu próprio negócio, os resultados vão ser só teus. Os resultados vão vir. Ou seja, tu não trabalha pra ninguém, tu não fica dependendo de ninguém para te pagar, porque de tanto que tu se esforçou, de tanto que tu te motivou e acordou todos os dias fazendo, executando aquilo, tu é bem remunerado para isso. Para isso é o teus resultados, os teus próprios resultados. A sétima lição. Opa, sétima lição. O dinheiro trabalha para ti. Uh, essa lição também eu peguei do livro pai rico pai pobre eu vou deixar lembrando eu vou deixar esses dois livros o segredos da mente milionária e o pai rico pai pobre logo no primeiro link da descrição para te dar uma olhada para te absorver esse conteúdo que é realmente rico e tu vai aprender em detalhes uh, tudo que ele fala tudo que ele dá em lista de exemplo porque o dinheiro trabalha para você uh, basicamente tu não fica dependendo de ninguém tu não fica trabalhando para ninguém com salário no final do mês e tu trabalha para ti mesmo, tu constrói ativos, tu constrói ativos que eles vão te remunerar todo mês, uh, podendo te proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida financeira. Ou seja, tu constrói um livro, tu constrói um aplicativo, tu constrói um software, uh, faz um vídeo no YouTube e um curso online e multiplica tuas fontes de renda para que elas, elas virem múltiplas fontes de renda e te tragam vários retornos financeiros. Ou seja, tu faz o dinheiro trabalhar para ti, tu gasta suor, tu gasta uh, energia, tu gasta dinheiro uma única vez, transformando, criando, acordando todo dia cedo, trabalhando, uh, dormindo tarde para construir essas fontes de renda que futuramente elas vão te proporcionar uh, muito retorno financeiro, uma melhor qualidade de vida para ti e para tua família e consequentemente tu vai ser muito bem recompensado, recompensado por isso. A oitava lição, é, você começa a agir apesar do medo. Ou seja, a gente sempre tem aquele receio, aquele nervosismo de começar algo novo. Mas mesmo assim, quando tu começa a fazer isso, quando tu começa a te forçar a fazer aquilo que te dá medo. Porra, por exemplo assim, ó, eu não sei fazer um site, não sei o que. Eu não sei fazer, como é que eu vou fazer? Fica dando desculpinha e não faça. Mas agora, se tu faz isso, ó, ah, eu não sei fazer o site, mas eu vou buscar aprender, mas eu vou buscar a praticar, mas eu vou buscar a colocar a mão na massa. Se tu tem esse pensamento, se tu tem uh, essa atitude, vamos dizer, essa coragem de enfrentar todos os teus medos, tu vai ser alguém bem sucedido na tua vida, pode ter certeza. Por quê? Porque tudo que a gente age, apesar do medo a gente acaba vencendo a nossa zona de conforto, a gente entra na zona de desconforto. Ele cita muito bem uh, essa frase no livro, que a gente tem que pegar e sempre uh, enfrentar a nossa zona de conforto para ir para a zona de desconforto, ou seja, a gente enfrenta o nosso medo, a gente enfrenta nosso nervosismo, a gente enfrenta o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, a gente enfrenta muita coisa, a gente acaba sendo muito corajoso na nossa vida e fazendo aquilo que a maioria das pessoas não fazem. E essa lição é muito valiosa, isso é para te levar para a vida. A nona lição é você está em constante evolução, o tempo todo, desde aprender algo novo, desde trabalhar para ti, fazer o dinheiro trabalhar para ti, desde vencer os medos, uh, de ter maiores resultados... Uh, de pensar grande, de pensar positivo, de se comprometer com o teu propósito todos os dias, de buscar aprender algo novo, manter o foco e isso tudo depende de ti, cara. É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.